Não, tá tego. Eu vou estar tá revistando vocês. Mas ah, como eu vou saber quem do do é o idiota, tá? mano? Pode... Eu vou não, não, não, saber não, não. que é o um idiota. Calma, calma, calma. Eu vou tá saber mal, que é o um idiota. Cara. Vai, vai revistar nós. Eu não paro pra trocar ideia, mano. Por isso tipo assim, por isso ninguém para pra trocar ideia, tá ligado? Já mata logo, viu? Tá que tipo, Mas é porra ó. Não quer morrer não? Ah, não quer morrer não! Não quer, não quer acertar alguém, isso não! é essa, cara? <risos> cara, vai embora! Meu Deus! Que porra foi! Eu sou o trem bala, eu sou três balas bala! <risos> cara!